Eu entrei no IEF de Minas aos 14 anos, então já fazem 6 anos que eu estou na instituição e essa instituição ela com certeza mudou a minha vida em todos os aspectos, seja pessoal ou profissional, foi aqui que eu cresci, então aqui que eu aprendi a me desenvolver. Com todo esse auxílio do IEF, eu me sinto preparada a entrar no mercado de trabalho, e conquistar novos horizontes através de todo o conhecimento que foi adquirido aqui. Então eu sou muito grata ao ief de Minas por toda essa jornada e ainda tem dois anos pela frente que eu pretendo fazer valer a pena dentro dessa instituição.